Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Heitmann e nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz para colocar uma bolha como essa aqui que eu estou utilizando com a imagem da minha webcam dentro da sua transmissão do compartilhamento de tela no Microsoft Teams, numa aula, por exemplo, que é o que eu faço no meu dia a dia. Então vamos lá, vou mostrar isso para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Microsoft Teams. Aqui eu vou utilizar a versão do Microsoft Teams para web dentro do Google Chrome, para poder ter os melhores resultados para essa técnica que eu vou apresentar. Eu vou aqui já dentro de uma equipe que eu já tenho pronta da minha turma de modelagem de dados, vou vir aqui nesse canto onde está escrito reunir, para poder criar uma reunião imediata, só para servir como exemplo para mostrar para vocês. Então, vou clicar aqui em reunir e aí vai ter a reunião sendo iniciada. Inicialmente vai aparecer aqui a imagem da minha webcam sendo transmitida no Microsoft Teams e vocês também estão vendo a bolha aqui do ladinho. Eu vou clicar em reunir agora e vou começar essa reunião de teste de exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Então esse é o cenário que normalmente a gente tem. Começa uma reunião, você está com a câmera aberta transmitindo a sua webcam e em algum momento você pode precisar de compartilhar a tela do seu computador. E ao fazer esse compartilhamento de tela do seu computador, no Microsoft Teams, o que acontece é o seguinte, eu vou clicar aqui em abrir a bandeja, aqui embaixo, ó, abrir bandeja de compartilhamento, vão aparecer as opções, eu vou seguir aqui em compartilhamento de tela, área de trabalho barra janela, quando eu faço isso, ele vai pedir para eu poder escolher compartilhar a tela cheia ou a janela do aplicativo ou uma guia do Chrome. Eu vou compartilhar a tela cheia e sugiro para vocês sempre fazerem isso também, porque se você trocar de aplicativo, você cons consegue ainda mandar aquela imagem. Digamos que você está usando um PowerPoint e de repente você muda para o Excel. Se você estiver numa janela única, você, a pessoa que está assistindo não vai conseguir ver todos os seus aplicativos. Então vou clicar aqui em compartilhar. Ao clicar em compartilhar, o que acontece é que as pessoas que estão assistindo a reunião vão começar a ver o conteúdo da tela do meu computador. Então, num momento, a tela do meu computador o que é que tem? A reunião do Microsoft Teams. Então, se você vai exibir alguma coisa, por exemplo, eu vou vir aqui numa web aula que eu já tenho pronta que eu vou apresentar essa semana que é de modelagem de dados, então numa situação é, normal a gente teria a transmissão apenas da tela, sem a transmissão da imagem, do meu caso como professor, sem o contato visual com os alunos e a gente perde muito engajamento com isso, então uma coisa que a gente pode sempre fazer é o seguinte, colocar essa bolha de, de imagem aqui da webcam dentro da transmissão do Microsoft Teams, Nesse momento o que está acontecendo é que o Microsoft Teams está transmitindo tudo o que está na minha tela, ou seja, esse texto que está aqui na minha web aula e também a bolha onde está aparecendo minha câmera. Posso colocar ela menorzinha aqui se eu quiser ser mais discreto. Uma sugestão que eu dou sempre que você estiver utilizando essa técnica é utilizar essa bolha para poder dar destaque para as coisas que você quer chamar a atenção. Então, por exemplo, se eu vier aqui e trouxer a bolha para perto de banco de dados e falar, galera, vamos olhar aqui o que, que a gente tem para ver sobre banco de dados, o que, que é um banco de dados. Então, vamos clicar aqui no saiba mais, ó, saiba mais. Aí, ao clicar sobre ele, vai ter uma ação. Então, a pessoa está vendo que você quer clicar naquele botão, ela está vendo que você está chamando atenção para um determinado ponto dentro da sua aula. né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu consegui, colocar essa bolha aqui dentro da minha tela e transmitir isso no Microsoft Teams. Eu estou utilizando um recurso chamado Loom, Loom for Chrome, que é um aplicativo de criação de vídeos que principalmente foi criado para gerar tutoriais, para você ensinar as pessoas a utilizar o computador, mas hoje em dia no nosso é, ambiente de trabalho, muitas vezes quase sempre remoto, ele é bastante útil para isso eu já fiz um vídeo aqui no canal vou deixar o card aqui em cima para quem tiver para poder olhar o card vai estar tá aqui em cima sobre como você cria a sua conta no loom como você se cadastra como que você informa que você é professor e solicita os recursos é, especiais que eles fornecem para professores e como que você instala no seu computador ou no google chrome e como que você grava as suas reuniões ou as suas aulas, tá? Então, esse vídeo está aqui no cantinho, no card, se quiser dar uma olhada lá, é, vale a pena. Então, agora eu vou mostrar como que eu comecei a utilizar essa bolha. Para isso, é, essa bolha vai deixar de existir. Eu vou clicar aqui sobre ela, ela vai desaparecer. Então, quando você está na, em uma página, por exemplo, estou olhando aqui a página ou qualquer programa que você esteja utilizando, você pode transmitir vindo aqui no Google Chrome, clicando em Loom for Chrome, vão aparecer algumas opções. Dessas opções, eu sugiro que você sempre deixe marcado a Flip Camera e o Control Menu, para você conseguir manter a sua bolha sobre controle. Aqui o flip camera vai fazer com que, se eu estiver apontando meu dedo para o lado esquerdo, aqui no mundo real, a câmera também vai estar tá apontando para o mesmo lugar. Se eu estiver apontando para o lado direito também. Então ele vai manter a orientação é, visual para as pessoas, para elas verem aquilo que eu estou querendo que elas vejam de fato. Então, se eu estou pegando aqui a minha mão direita e apontando para a direita, na imagem eu vou estar apontando para a direita, tá? Isso por causa do Flip Camera. E o Control Menu, para você conseguir controlar aqui o tamanho da imagem que você quer exibir, ou se você quer não exibir nenhuma imagem, e pausar ou continuar a gravação, porque o Loom ele é uma ferramenta de gravação de vídeos. Todo o momento em que eu começar aqui, clicar no Start Recording, é, para poder mostrar, a gente vai escolher aqui a tela cheia, compartilhar, vai ter que esperar aqui uma contagem de tempo, um, três, dois, um, perfeito. Então, durante todo o tempo em que você está exibindo essa bolha no, na tela do seu computador, você tem um contador aqui do lado que está gravando a imagem e o, e o áudio da sua tela. Então, no final desse processo, você vai ter, além da utilização na transmissão lá do Microsoft Teams, da bolha com a câmera, para você ter esse contato com os seus alunos, esse engajamento melhorado, você vai também ter uma cópia, um backup do vídeo da sua aula, para que você possa manter em segurança, além da gravação que o próprio Microsoft Teams já faz. Então, vou mostrar aqui como que fica. Vou vir aqui no Microsoft Teams, Toda vez que você muda de janela, ele desativa e reativa a tela da bolha com a câmera. Vou colocar aqui para iniciar uma gravação. E aqui a gente vai conseguir ver no cantinho que a gravação vai ser iniciada. A gravação está ainda pendente. Pronto, a gravação foi iniciada. Então, está gravando lá no Microsoft Teams. A reunião normalmente e essa bolha vai aparecer dentro da tela. Vou voltar aqui para a janela da minha aula, vou deixar ela menorzinha. Agora que eu estou dentro da minha aula, então simulando que eu tivesse já dando essa aula de modelagem de dados, eu vou começar aqui a leitura: modelagem de dados, introdução aos sistemas de gerencia, é, gerenciadores de banco de dados os SGDBs, e posso chamar a atenção utilizando essa bolha. Vou trazer para cá, sistema gerenciador de bancos de dados, SGGB, então posso fazer a leitura ou pedir para os alunos fazerem a leitura em conjunto comigo. Posso chamar a atenção aqui para os itens na tela, então por exemplo, SGDB, sistema gerador de banco de dados. O que, que é isso? Vamos clicar aqui embaixo onde está escrito saiba mais. O SGDB, é, é um conjunto de softwares que possuem finalidade, pá. pá, pá. Então você consegue gerar uma interação e um engajamento melhor com seus alunos. Se você estiver apresentando o PowerPoint, ou se você estiver utilizando um whiteboard para poder escrever na tela, ou se você utilizar um Jamboard, que é um outro recurso de escrita na tela colaborativo, todos esses, além dos recursos é, pedagógicos que você pode utilizar, você vai ter, sempre manter a sua imagem em exibição para os alunos conseguirem ter esse contato visual e manter-se engajados. Então agora eu vou finalizar o processo de gravação e de utilização da bolha. Vou vir aqui no cantinho, ó, subir aqui para poder mostrar. Aqui no cantinho tem esse símbolo que é o Loom for Chrome. Ao clicar sobre ele vai sumir a bolha e vai finalizar a gravação. Quando a gente clica lá naquele botão, sumiu a bolha, vocês viram, e vai aparecer aqui a possibilidade para eu poder compartilhar a minha gravação. Essa gravação que foi rápida de três minutos para mostrar para vocês no teste. E essa gravação pode ser, inclusive, cortada, é, você pode fracionar ela, chamar a atenção só de alguns trechos. E clicando aqui em Copy vídeo Link, você vai poder copiar esse link e compartilhar com seus alunos, por exemplo. Isso tudo está sendo transmitido para as pessoas que estão assistindo a reunião aqui no Microsoft Teams. Então, eu vou abrir aqui novamente a bolha do Loom, só para poder me despedir de vocês. Então, isso tudo foi transmitido para as pessoas que estão assistindo a reunião. Então, elas continuaram vendo o meu rosto e a minha movimentação, a minha gesticulação... Enquanto elas também viam o conteúdo que eu estava apresentando lá na minha web aula de modelagem de dados, isso enriquece bastante a experiência do aluno e o engajamento que ele tem com o professor ou palestrante, em qualquer situação que seja. É, aqui eu queria me despedir de vocês, agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você conhece alguém que pode tirar proveito dessa técnica de utilização da bolha dentro da transmissão, da tela do seu computador, no powerpoint ou em outro recurso, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha e a, informa ela que existe essa técnica que muita gente, às vezes, de, desconhece. E é gratuita para professores, tem recursos é, que são liberados exclusivamente para professores, para quem faz o cadastro na conta para professor. Para poder receber todos esses recursos, eu já fiz um vídeo que está aqui nos cards em cima para você se cadastrar lá no Lum e receber todos esses recursos. Se você tiver interesse que eu mostre outros recursos que eu também utilizo nas minhas aulas, como por exemplo o Jamboard, ou a escrita matemática dentro do PowerPoint em tempo real, o reconhecimento de escrita manual é, feita no mouse ou no celular para se transformar em texto matemático na tela do computador, Alguns desses recursos eu posso fazer novos vídeos aí para poder ajudar a quem estiver interessado, ok? Então, agradeço. Se você gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que vão precisar conhecer essas técnicas. Curta o vídeo aí no YouTube, se inscreva no canal e veja os vídeos anteriores que eu já fiz de técnicas que podem auxiliar no nosso momento de ensino remoto, que vai continuar se estendendo e é uma uma formação que a gente vai continuar tendo daqui para frente e sendo profissionais cada vez mais completos. Então, estou disponível lá nos comentários do YouTube para quem quiser conversar mais sobre isso. Um abraço, pessoal. Sou o professor Felipe Reichmann do canal Calcule Comigo, e espero vocês na próxima. Um abraço.